Bunda, bunda, eu gosto de malhar, braço, peito e bunda. Bunda, bunda, eu gosto de malhar, abraço, peito e bunda. Bunda, bunda, eu gosto de malhar, braço, peito e bunda. Bunda, bunda, eu gosto de malhar, braço, peito e bunda. Sempre vou na academia. Não importa o dia, segunda a segunda. Faço logo agachamento. Pois gosto de malhar minha bunda. Bunda, bunda, eu gosto de malhar braço, peito e bunda Bunda, bunda, eu gosto de malhar braço, peito e bunda Qualquer um que me encara, vê logo que sou um cara que impõe respeito Pois meto a mão logo na barra e gosto de malhar meu peito Peito, peito, eu gosto de malhar bunda, braço e peito, peito. Eu gosto de malhar bunda, braço e peito Não importa qual o peso Levanto qualquer coisa, sou nervo de aço Te assusto com meu bíceps Pois Gosto de malhar meu braço Braço, braço Eu gosto de malhar peito, bunda e braço Braço, braço Eu gosto de malhar peito, bunda e braço Braço, braço Eu gosto de malhar peito, bunda e braço Braço, braço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 E começo a malhar meu peito Peito, peito Eu gosto de malhar bunda, braço e peito Peito, peito Eu gosto de malhar bunda, braço e peito E na rosca Sempre esgoto minha força certo o peso na mosca Olha aqui a minha bunda, moça <risos> É isso aí Estão olhando pro senhor bunda de mel a nádega mais perfeita do reino da batata doce <risos> Braço Braço Eu gosto de malhar peito, bundo e braço Braço Braço Eu gosto de malhar peito, bundo braço Braço Braço Eu gosto de malhar peito, bundo e braço Braço Braço Eu sou um marombeiro, eu não sou cabaço Baço Baço você com 20 quilos e eu 80 eu te laço, laço, laço Eu malho a minha bunda até mesmo de lado, lado, lado Na minha dieta só tem frango empanado, nado, nado Um bom copo de whey eu logo me acabo, cabo, cabo Sou um boneco lindo e você é só viado, ado, Ado o novo esteroide pra mim é babado, caramba esse aqui me deixa monstrão em até 20 dias, cadê meu cartão de crédito?